Oi, tudo bem? Bom, eu vim dar o meu depoimento, tá? Sobre o termo Turbo 210. Eu tô um pouco acima do meu peso, tá? Eu sempre fui gordinha, porém, em uma época eu consegui emagrecer. Porém, eu terminei meus estudos, é, meu curso técnico, tô desempregada, então sucessivamente eu voltei a engordar. Então, eu voltei a cuidar da minha alimentação e me inscrevi na academia. Porém, na primeira semana é tudo lindo e maravilhoso, a gente tem animação pra tudo, porém depois a gente fica um pouco em cima do muro e, e... mais entre ir ou não ir, tipo, preguiça ou ter foco. E eu sou uma dessas pessoas, então o meu instrutor de academia me indicou, tá, o thermoturbo 210, que é um termogênico. E, tipo, eu fiquei muito em cima do muro se eu comprava. Uma porque eu não me dei bem com o que eu comprei especificamente. E eu fui procurar no YouTube eu não achei, na época, nada falando sobre o assunto. Então, eu fiquei muito em cima do muro. Uma se ia chegar, a outra se ia funcionar e resolvi arriscar. Em menos de 10 dias, o ele chegou na minha casa. Aí eu já falei, nossa, um passo aí foi dado. E quando ele chegou, na primeira semana eu já percebi que ele, que ele tava funcionando. Ele, tipo, além... Ele, tem que, ele dá energia, né? Tipo, aquele up pra você ter mais disposição. Só que ele queima gordura, ele é base de cafeína. E ele é diurético, então eu sinto muita vontade de fazer xixi. Então, tipo, aquele... Aquele retenção de líquido já foi tirado. E eu tenho muita retenção de líquido, sabe? Então, já foi tirado. E, é, é, tipo, a cada meia hora ou menos, eu tenho vontade de fazer xixi. Então, me ajudou bastante nessa parte. E a disposição também. Coisas que eu não tinha vontade de fazer durante o dia. Além de ir na academia, praticar exercício físico, eu tenho disposição pra fazer. Então, me ajudou demais. É, a queima de gordura tá é surpreendente eu tô tomando há duas semanas conciliando termogênico com academia e alimentação, eu já perdi 3 quilos tá, e eu sou muito difícil de perder peso então, tipo assim, foi obra do meu, do, meu, do meu foco, com certeza mas também foi ajuda do termogênico tá, ele é base ele, ele, é, ele é natural ele é base de chá verde como diz, cafeína guaraná e, tipo, ele dá muita disposição e eu vi poucos ou quase nenhum que ajuda a queimar gordura. E ele também é diurético, então, tipo, eu fiquei muito pasma porque eu tenho muita retenção e, tipo, consegui tirar isso da minha vida. E, tipo assim, é, na época que eu entrei, eu não, não vi nenhum depoimento, como eu disse, sobre ou falando como e fiquei muito pé atrás. Então, eu tô gravando este depoimento para quem deseja comprar ou ouviu falar do, do produto do termo turbo e tipo ficou com um pé atrás então pode ir fundo tá você vai notar na primeira semana o, os efeitos tá só benéfico e ele também vem com um e-book digital esqueci de avisar para aqueles que querem ganhar massa muscular não é o meu caso. É, vem um, um, esse e-book que diz que você, seguindo a alimentação, ajuda você a ganhar 9 kg de massa muscular. Eu tô fazendo o outro, que é o pra ganhar, para perder né, peso. Tô seguindo direitinho, é pra perder até 9 quilos. Então, tipo, só tive a ganhar. Então, vai fundo se você tá na dúvida de comprar ou não comprar, tá? É, vai nessa. Só tive a ganhar. Tá bom? Obrigado por você ter assistido. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Porque na época que eu comprei, eu não tive esse, esse, esse empurrãozinho. Então, vai, vai com tudo. Vai na fé. Então, tchau, tchau. Ah, esquecendo. É, na época que eu comprei, eu comprei pelo site oficial. Então, pra você não cair em, em propaganda enganosa, pa pagar um preço justo, um preço mais salgado e não ter o seu produto, eu vou estar tá deixando o link do site oficial que eu adquiri aqui na descrição para você não ter chance de ser enganado, tá? Então eu vou deixar aqui, se você gost... é, viu meu depoimento e, tipo, teve as suas certezas, pode estar tá entrando à vontade, tá bom? Tchau, tchau!